o atleta do século XX, não foi o jogador de futebol do século XX, o atleta. Maradona, Garrincha e tantos outros, todos eles começaram no futebol como todos nós, no futebol de travinha, chutando a bola. No meu tempo era dois tijolos. O assunto de hoje é futebol de travinha e o entrevistado é Valmi Júnior, que na Paraíba é quem organiza este, esta modalidade esportiva. Valmi, quem é Valmi? De onde você veio? Onde você nasceu profissionalmente? Antes da gente entrar propriamente no assunto da travinha. é um prazer participar do seu programa. O prazer é todo meu. Eletro, eu vim do bairro de Novaes. Bairro de Novaes. Né, bairro de Novaes. Bairro de Novaes e foi aonde minha vida, minha infância né, toda, logo após, casei cedo com 17 anos, fui morar no Corte Silva. Eu, hoje, resido no Funcionário 4. Profissionalmente, né? você faz o quê? Hoje, trabalho com marketing né? digital. É, marketing digital? digital? Ótimo. Exatamente. E a história da, do futebol de travinha, como é que aconteceu na sua vida? Você jogava, como é? Exato. É como nós passamos essa vida de infância brincando vai tipos de esporte, né? Como tinha baleado, futebol de travinha, né? E no destaque, no pensamento, joguei, cheguei a jogar no Botafogo, Profissionalmente no Botafogo? Né, Profissionalmente, Amador, no, no Botafogo não, Amador. Amador, cheguei, né? Cheguei, depois cheguei a jogar no nosso esporte, mas trabalhei em cartório e pensando nessa modalidade, pensando no esporte, eu sou amante do esporte, né, e vi a necessidade e chegando fui a ver, estudar o caso, porque não o futebol também não se ser oficializado, né? Se você vê o futebol de campo, vê o do futebol de travinha. Qual é o jogador hoje que não passou pelo futebol de Antes de qualquer campo de futebol, é, você passa pela travinha na coisa... rua, né? É, muita gente não sabe exatamente, às vezes até joga, mas não sabe o que é o futebol de travinha. Explica aí para o telespectador o que é o futebol de travinha. O futebol de travinha, justamente, é aquele futebol que você começa... Uma pessoa que é amante de futebol, principalmente o homem que eu da sua criança? Coloca dois papelzinhos. Começa dentro de casa, sim Começa dentro de casa, é verdade. Eu coloca dois papelzinhos, coloca Uma bolinha duas, de duas sandalhazinhas. Depois essa criança vai para a rua com sete, 8 anos, jogar com duas dois, dois sandálias, dois, duas dois pedras de paralelepípado né? Muitas vezes bota, coloca duas pedras também com dois pauzinhos, dois tijolos, né? E assim começa a brincadeira. E o futebol, o é, é, futebol vai aqui dali. Hoje, hoje é oficializado, hoje tem a federação. O que é que, que, que nós fizemos? Eu estudei, como falei a vocês, eu estudei dez anos... Né? Pesquisei durante é. esses 10 anos em todos os países, no, no estado do Brasil, se tinha em cartório registrado, não, não tendo. Essa modalidade essa, oficialmente não existia. não existia. O que é que nós fizemos? Eu chamei um, um amigo meu chamado Aldair formatamos a, a nossa diretoria e fizemos a primeira Federação Paraibana de Futebol de Já Zadinho. tem a federação? Isso. É? Isso. Desde quando? 2015. 2015. Já fizemos já quatro, quatro torneios. De sub-9 sub a 40, já foi feito Tem a nossa fanpage aí Só colocar Futebol de Travinha no Google Que aparece todas as modalidades né? Os torneios e campeonatos E depois é, fundamos a Federação Paulista de Futebol de Travinha depois, Já inspirada na, na é, Federação é, da Paraíba Somos É, justamente Somos fundadores E depois fundamos a, a do Rio Grande do Norte a, Pernambuco, Maranhão, Rio de Janeiro e assim, já, já vamos já quase 20 estados do Brasil. 20 estados. Agora, quando tem um campeonato, se pratica aonde? Na rua? Como Exato. é o na campo? regra Na regra, que nós escola fizemos a regra. Eu fiz a primeira regra. Mas no momento que você vai conversando com as pessoas, com os diretores que estão formando as federações dos seus estados, vem aquelas perguntas, por que não, tira, não coloca isso? Coloca mais isso, tira isso aqui. E for, for, formatando mais a regra mais. Hoje jogas no futebol de salão, no futebol gramado, em areia, dura, varia de, de praia também, ou na rua. Isso tem a regra. Dependendo de se der para fazer, você for ao campeonato. O campeonato pode ser também na rua? Pode ser. Pode não. ser? Portanto, e que o, tamanho que fazer? Do, o tamanho do campo? É, é, existe um tamanho oficial ou é o, o que tiver disponível? Não, o mínimo hoje do campo hoje é 27 certo? por 22. É, o cara a, já não pode jogar em qualquer rua, não, não né? Tem que ser né? uma ruazinha e, generosa, isso, né? Exatamente, porque tem rua de asfalto larga, né? Mas que dá, que dá para fazer. Mas o importante é fazer esse. É, a gente está fazendo esse, agora mesmo, dia 2 de setembro, vamos fazer. O, e no Clube Cabo Branco, Sub-9, com 32 equipes, vai ser a Copa Kid. Copa Kid, Copa Kid Disputada na quadra do Cabo vai ser Branco? Vai na quadra do Cabo Branco. É, uhum. vai ser... Vai ser com... Sim, mas aí não descaracteriza, não, o, o, a travinha? O que é que é carac... Por exemplo, você vai para jogar no Cabo Branco, que tem uma quadra oficial. Isso. O que, é, o que é que você faz para caracterizar futebol de travinha e não futebol de salão? Exato. Vai ter a chave lá, que vai ter vai ser, a medida da estrave já é feita, é oficializada. Pequenininha, pequena, não é? que é 80 de altura com 1,20m de largura. Tem a rede, né? ela tem a rede. É pintada com as faixas laranja e branca para diferenciar, para ficar bem legalzinha. Tem a, a pequena área, que é um metro e cinquenta circular, você até a medida... Ah, cê, tem pequena tem, área tem já? Tem a pequena então, área. -se. Porque no meu tempo, o cacete é, comia direto. A regra, a regra existe, justamente porque quando tiver a bola no ataque, o jogador não pode ficar... É, dependendo. mas no, no meu tempo, aí era bom o seguinte, tinha travinha lá, você chutava logo e o pau comia. Hoje não tem como fazer mais isso, né? Não vai chutar a trave, né? Exatamente. E juiz? Tem juiz? Tem árbitro? Tem árbitro. Árbitro. Foi, foi feito o primeiro curso, é, não foi aberto, foi rápido, mas vai ver agora o curso daqui para outro, vai ser quatro meses de curso até dezembro. Vamos fazer aqui na faculdade, talvez seja na, na, na faculdade na Sal ou, ou outra que a gente está estudando aí no caso, vai ser mais de 200 inscritos, que já, tá, já tem muitas pessoas querendo esse curso de árbitro. Querendo ser árbitro? É, de, de futebol de travinha. porque a, a gente vai fazer em 2019 o primeiro campeonato estadual de futebol de travinha, que vai ser aqui na Paraíba. Vai ter também no Rio de Janeiro, vai ter em São Paulo e Pernambuco. Já campeonato tá quase... nacional? Nacional, estadual, no caso. No, no caso, est... cada estado. Em setembro? É, a partir de setembro. Né? Sim, mas esse não, campeonato é, estadual, mas, descamba mas, para o nacional, como é? Ou não, não vai ter nacional 2019, agora? Não, esse ano vai ser só torneios. Estaduais? Né? É, em cada bairro, de cada cidade, cada ah. estado. Agora, em 2019, esses estados vão fazer seus campeonatos estaduais. Já se preparando para o Campeonato Brasileiro. Que deve ser em que ano? De 2018 para é? 2019. Então, 2019 para 2020. No finalzinho, chegando para 2020, é o Campeonato Brasileiro. Por aí. E quem banca esse, esse esporte? Porque tudo tem dinheiro, ou não? Tem, tem. Entendi. Com certeza. Eu, eu, eu, primeiro, eu, são os amantes. Tem muitas pessoas que ficou é, doido, assim, quem, foi, quem é essa pessoa. Agora mesmo estou indo para Ana Maria Braga, que me chamou já. Estou indo para o canal... então Ana Maria, eu já estou na sua frente. É, do, é. Vamos embora. Estou indo para o canal Zico 10, que já está já convidado. É. já pra, pra, Ele ficou, também ficou doido para conhecer o Valmir. Porque rapaz, nem, nem a gente que jogou futebol, que lá vinha, não imaginamos de, de oficializar esse futebol, quem esse rapaz. Quer dizer, eu fico elogiado porque sou de uma pessoa... Só aqui da Paraíba e a vez que eu levar o nome de João Pessoa bem para claro. fora no futebol. Você é o presidente da federação? Não, eu sou o idealizador, a pessoa que estudei, pensei, imaginei, coloquei. eu sou o secretário-geral e financeiro da Federação Paraibana e da Confederação Brasileira de Futebol. Ah, tem confederação já? Fundamos a Confederação Brasileira, somos herdeiros também da, Federa da confederação. E quem é o presidente? É Fernando Borges. Mas daqui da Paraíba não? É, ele da mora aqui Paraíba. na Paraíba e mora também em Brasília. Quem é o grande craque paraibano de futebol de travinha? Eu ainda não tem esse? Não, não tem. A gente pode, a, a gente pode dizer, dizer assim: que querer que não, todos eles que estão aí, com nome, com nome grande, internacional, veio do futebol de travinha, não tem nem, nem como dizer que não. É. Não tem nem para onde ir. Se ele começou dentro de casa do quintal, ele, ou, ou fora, na rua, ele começou com futebol de travinha. Não é isso? É Aquela, ele não tem para onde nem falar, né? Esse é, é, é, Neymar, que vai fazer um vídeo para gente também. Vai, vai fazer vai, o Neymar para vocês? Estimulando a. E estimulando. A... E Neymar também tem também, o futebol de lavinha. Está sendo um maior sucesso em São é Paulo e Rio. Ele está ele, ele ele ele é, envolvido com o tem, futebol de lavinha? Tá, é? Tem o tem um Neymar futebol de lavinha é o maior sucesso. Começa a com os jogadores, cada gol de adversário vai diminuindo os jogadores. Foi esse Agora que foi ele não pode passar aquela, aquela mania que ele tem de cair, né? É, tem isso. que jogar o futebol de Travinho é, em pé é, e não é, cair, porque é, ele cai muito, né? É, exatamente, certo, e me diga uma coisa, a, o, o poder público estimula? Vocês recebem algum estímulo do poder público? Agora você uma boa pergunta, Wellington. Eu fico assim, meio triste porque, quem sabe, não é só o futebol de Travinho, também na área de esportes, hum. não só esse esporte que eu estou falando, mas fica muito a desejar. Deus, Deus queira que depois que dessa nossa entrevista aqui, chegue, sabe, o governo estadual, municipal, sensibilize, que a, a ainda quero chegar aqui, a Confederação Bom, já a Sene, que nós, fique aqui. Já que, lhe interrompendo um pouco, já que nós estamos em campanha eleitoral, eu lhe garanto de saída que todos eles vão lhe prometer o céu e a terra. Se vão dar depois da eleição, aí é outra história, entendeu? Isso. Mas eu quero abrir aqui um parêntese para. Uma dica cultural. Um livro maravilhoso. Jesus existiu ou não existiu? Esse é um livro para ateu, cristão, protestante, católico. Um livro, o livro... Je... A busca do Jesus histórico. Aqui é tudo com fundamento científico, pesquisas... Muito bem feitas, aqui não tem blá, blá, blá. Então é um livro maravilhoso, você acredita ou não acredite, seja você protestante, é, evangélico, é, protestante e evangélico são quase a mesma coisa. Católico, aqui a dica para você, maravilhoso. Eu comecei a dar uma olhada ali, que eu comprei recentemente, quase não paro. Sim, mas se, o, se o, o, o João Azevedo da vida, o, o Lucélio Cartacho da vida, o, o qualquer um quiser lhe ajudar, como é que faz? É, tem uma nossa, o meu número, né? Qual fácil. é o seu número? 998 60, 20, 25. Qual é a diferença da regra do futebol oficial para o futebol de travinha? O que é que pode no e não pode no outro? É, primeiro é o goleiro, que não tem goleiro, né? Não tem, ah é, não tem é, goleiro, é, não, é tem, tem esse goleiro. detalhe, é, tem né? Esse detalhe. Também número de jogador. Oficialmente hoje a gente está estudando em outros países, até também em outros estados, a maioria joga três contra três. É isso que a gente colocou. Três contra três? É, né, colocamos isso na regra. E é, Exatamente. é pouca gente, né? É pouca gente, justamente, mas a facilidade é melhor de, que, de você locomover o jogador. Até no carro só você leva todos os seus jogadores, foi isso que também... É, fiz, colocamos na regra. E, como você falou, há, há muita possibilidade de, de a gente, a Confederação, ir para Brasília. É isso que a gente está querendo, Welton. Não está é, querendo? É, é isso que a gente não está querendo. Gente, no caso, a gente que foi, que o inventou. deixa deixa eu entender. Por Vocês é, legalizaram, deram vida, deram, deram registro oficial. Oficial. Deram cidadania, digamos assim, ao futebol de travinha. E já querem levar para Brasília. Brasília. Quem é esse mala que quer é, levar para Brasília? É, tem político no meio? Tem. Se, já vai, tem, já, tem olha, eu vou tem. dizer, botou político, tem, vai tem. dar... Tem, é, é empresário político, né, porque o queira que não... Quem é o político da Paraíba metido nessa história? Eu vou diga aí para a gente ver. O presidente... Quem é o presidente? Fernando Borges, ele é, ele é o Ele já foi, foi candidato a deputado federal e, é. e também é... E quem é que é. quer levar para Brasília? É uma pessoa que, justamente, que eu conheci, que está querendo é, abrir a federação lá, que lá em Brasília não tem ainda, está ainda em Brilhano, a federação lá de Brasília, de futebol de Javier, uhum. e já veio com esse pedido para levar para lá a confederação. E o meu projeto não sai daqui de uma pessoa. Aí é onde eu chego e, e peço valiosamente aos empresários que estão tá vendo essa nossa entrevista, hum. se porque, um exemplo, agora aproveitar essa entrevista, convidar que nos vendo, alguns empresários, que agora no dia 2 de setembro, né, no dia 2 de setembro, domingo, vamos fazer, abrientar a primeira Copa aqui, a primeira Copa do Mundo, Copa aqui de futebol de lavinha. Copa do conheci. Mundo significa que vem gente do mundo todo? Não, Copa, diga assim, o nome Copa, Sim. Mas é a primeira, ah, isso, nome, a primeira Copa, Copa de Futebol de Travinha isso. Copa Kire realizada é, no mundo. Vai ser aqui, Vai ser quando vai ser? dia 2 de setembro. Quantos times? Vai ser 32 equipes. 32 é, equipes. Vai equipe? ser tipo a Copa do Mundo, né? Certo. É, vai ficar, no final fica 8, depois vai. Quais são os municípios da Paraíba que tem futebol de travinha ligado à federação? Hoje tem é, Bahê, né? Que próximo de Bahia, tem Santa Rita. Tem Cabedelo e Ticonde, mas estamos levando para as outras cidades também. Campina Grande está chegando junto e a, gente tá, e a gente vai levar, esse torneio vai ser de uma pessoa e vamos levar para cada cidade esse, essa, esse torneio para justamente quando chegar em 2019 nós possamos fazer o Campeonato Estadual. E público, você consegue juntar gente para ver três cabos de um lado e três cabos do outro sem os goleiros jogar? É só você vendo para acreditar. É, a turma vai mesmo. Vai. A último torneio que nós fizemos foi no Ronaldão E foi? Foi Deu mais de 3 mil pessoas Foi mesmo, para ver? Foi Mas era campeonato, era Torneio mistério. Torneio Porque fizemos todas as modalidades Começamos do sub-9, fomos até o quarentão Começou de 8 da manhã, fomos até 10 da noite Só no, no Travinha? No Travinha A bola, qual é, qual é o tipo de bola? Tem uma bola específica, como é? Tem, é, a, a bola é igual ao futebol de, de, de salão Se for em salão, a, o, o peso é o mesmo só muda o nome. Futebol de live, mas o peso é o mesmo. Se for futebol de, de salão, ela vai pesar da mesma forma que a bola de futebol de salão pesa. Se for de campo? De campo é assim sucessivamente. Se for de areia, aquele de futebol de areia, aquela bola que eles jogam, vai ser a mesma bola da gente, mesmo peso, não vai mudar. Vai mudar, é, é, somente a marca. Como nós possamos falar um exemplo, a carreira de, de, de Patos, a carreira no momento hoje é a nossa patrocinadora. Ela que, foi, ela que fez, forneceu as bolas, que está fornecendo as bolas do futebol de oficial. E o pa, o, tem padrão de camisa, tudo? Tem cada equipe, cada equipe faz, faz o seu padrão. A carreira também está fornecendo as camisas para, para as federações de cada estado do Brasil. E está chegando o no nosso uniforme para a confederação. A qual o seu nome já está na lista para receber a primeira camisa é da Confederação. Rapaz, Pode olha aí, está vendo? Aí. É? é? Que maravilha! E bom. como essa camisa, como esse padrão é igual ao futebol de campo? Vai mudar um pouco porque o estilo da, da, do brasão, não sei se é mais bonito, depois você chegar a ver. Não sei se chegou a ver a nossa fanpage, mas o brasão é muito bonito. Vai ter umas camisas, vai ser. é uma, uma empresa grande de São Paulo que está sendo. Tá, vai fornecer a nossa camisa, o nosso padrão completo da confederação. Estamos felizes por conta disso. Quem, quem vota, quem vota é a, a, a entidade maior é a confederação, é. que é aqui em João Pessoa. É em João Pessoa. Quem é que vota nessa confederação? Por exemplo, se houver uma votação para levar para outro canto, a maioria está na Paraíba ou é de fora? Não, a, a confederação ela é eleita através da diretoria, do diretor, o presidente, e mais um do, da diretoria de cada federação, né? Sim. Se afilia à confederação. Ah, é. Então é. É, já tem Paraíba, Rio São Paulo, Brasília. Brasília, é, Maranhão, é, Pernambuco, Rio Grande do Norte. Bom, tem, tem voto suficiente para pelo menos manter é. no Nordeste, né? E melhor ainda, já estamos também em três países já. Portugal. Três países? México e Argentina. Já é, tem futebol já, de travinha? Já tá, não estou levando para lá já. Já estão já, levando? Hoje, Como é que vocês mantiveram contato pessoas, com a Argentina? Pessoas nossas, uma pessoa, é, é, Abraão Street, que é lá de São Paulo, que é do, do Exército Brasileiro, se informou agora há pouco, se apaixonou, entrou na federação lá para ajudar, um indústria que está colaborando, agora está no Portugal. E, e foi levar esse... esse... Para um veterano, o, o futebol de Travinha é bom, né? Tudo pequenininho, tudo curto. Um Maradona ainda faz alguma coisa no futebol de Travinha? Não sei, depois <risos> daquela Copa do Mundo, que, que, da forma que ele ficou, não sei é, se... Não, se não é. daquele jeito, não, não. <risos> mas é? isso Os gostoso. olheiros frequentam o, o, as partidas para ver se, é, se é, surgiu algo, é, se Tem algum bom jogador, não? É justamente isso que está abrindo os olhos dos empresários. Do lado do esporte, o futebol travinha tá chegando a boa hora um exemplo, lá na Bahia está sendo feito um campo oficialmente de futebol de travinha Que é o Serginho, o Serginho que é o nosso assessor de marketing de São Paulo e da Bahia Vai, ser, vai começar também agora em agosto, agosto para setembro a primeira Copa Kid Onde a Fit Uno vai dar um carro zero ao time campeão Como é? Pera Copa... aí o negócio está ficando bom, tá, viu? tá Vai ter uma Copa a e a maior Copa A FIT. A, a, a FIT vai dar um, um carro. Para o campeão. O um campeão. Como, Ixi vai, Maria, como é que vai eu ser? Eu vou jogar nesse negócio é, aí, viu? Vai ser o seguinte, vai ser feito é, em 12 estados do Brasil, a Copa Max, hum. certo? E em cada estado vai ser um campeão. E os dois estados vai começar a jogar entre si e o campeão vai receber um carro dobrou com 12 passageiros, essas coisas dado pela FIT1. Isso tudo é claro de futebol da linha. Pois é, que bom que a Paraíba teve esse privilégio de, como eu disse, dar cidadania, digamos assim, ao futebol de travinha. Olha, a entrevista está terminando, mas o programa não. Daqui a pouco vem o fundo do poço. Antes o senhor fica à vontade para as suas despedidas. Eu gostaria de agradecer, primeiro que tudo, porque aonde onde eu fico. Desculpa aí sim é porque realmente Eu perdi um irmão agora há pouco Faz dois fique meses Fique à vontade, é, fique muito à vontade Faz dois meses e ela foi a pessoa que teve uma maior força e Para muitas, o futebol do travinho, é, né? Porque muitas vezes os amigos não acreditavam né? Eu Era chamado de doido Nas ruas Ah, mas isso acontece é. isso? muito, né? E Dalva, a minha irmã, ela disse, é isso que você quer mesmo? Isso vai dar dinheiro? Eu disse, rapaz, eu acho que vai. Eu acho que eu vou ficar conhecido. E foi a pessoa que deu o maior força a mim. Eu, eu fui agente de trânsito, deixei de ser agente de trânsito de pessoa. E entreguei minha varda para ficar isso assim. aí. Para cuidar disso aí, né? Pois é, então eu, eu quero lhe dar uma sugestão aqui. Quando você fizer uma Copa um campeonato, você entrega a taça, Dalvinha da é? Dalva, é falecida. Dalva? Né? É. Pois é, você coloca o nome dela numa é. taça, né? a pessoa que tanto Exato, estimulou, é. não é? Ai, eu fico feliz, obrigado por tudo. Nada, por nada. Eu agradecer eu... também os amigos que, que hoje acreditaram, não só aqui João Pessoa, né, como através de, de, de como, como coloquei o nosso amigo Aldaí, como presidente, pessoa muito boa que está em frente a Fernando Borges e principalmente as federações de todo o Brasil que estão tá acreditando acreditando e estão levando, muitos que estão levando para outros países afora e também acreditando e dizer que nós, de João Pessoa, aqui da Paraíba, com muito orgulho, Welton. Eu fico com muito orgulho mesmo e peço a todos os empresários que olhem com muito carinho, porque senão a confederação não vai ficar aqui em João Pessoa, infelizmente. Pois é, agora, olha, deixa eu lhe dar logo um conselho, que eu sou mais velho que você, pelo menos até o dia da eleição, quando chegar um político lá se oferecendo para lhe ajudar, bota ele para correr, porque depois da eleição ele não ajuda, coisíssima nenhuma, viu? É. Não, eu estou... Tô... Não vá é, nessa, porque todo mundo agora também. é maravilhoso. É, é, exato. Todo mundo agora quer ser o, o quer seu padrinho, nesse momento. Eu estou bem afastado, eu estou a respeito, né? mas também, politicamente, eu estou politicamente somente estudando futebol de trevinho, mais nada. Estudando minha, o meu lado profissional como educador e tentar levar esse da melhor maneira possível futebol atlevinho para o mundo. Pois é, e agora o fundo do poço, vamos lá. E agora o quadro no fundo do poço, você vai saber quem nós vamos mandar aqui para dentro ou quem nós vamos tirar, como sempre. A dica é do serrariense juvino, mentiroso, e agora deu para ser babão, puxa saco. Só, só faz tirar a gente do fundo do poço. E aí, quem vai hoje? Já está aqui, né? É? Deixa eu ver. Não! Esse aqui merece o fundo do poço não, meu amigo. Hoje o fundo do poço, quem vai mandar sou eu. Quem vai para o fundo do poço hoje é o sua excelência, o governador Ricardo Coutinho, e o excelência o prefeito Luciano Cartacho que ficam brigando e a barreira do Cabo Branco se acabando. A barreira do Cabo Branco está se acabando e vocês botando a culpa um no outro. Aqui os dois. Aqui, se eu pudesse, não saia nunca mais daqui de dentro. Cartacho e Coutinho. Com os candidatos também, viu, que está tudo mentindo aí. Vamos embora. Fica aí, viu? O historiando está chegando ao fim. Hoje tivemos uma entrevista sobre o futebol de Travinha com Valmir Júnior. A indicação do livro A Busca do Jesus Histórico na Dica Cultural e o quadro Fundo do Poço. Você gostou do programa de hoje? Então não esquece de curtir, deixar suas impressões e compartilhar com os amigos. Meu nome é Tchau! Música